Não é ao vivo, Arthur, ele vai é, ficar salvo e a gente vai subir na Wikiversidade, na, na nossa página da, da oficina, vai ficar lá disponível para todo mundo ver depois. Então, muito bem, então tem o ok da Fabiana, então vamos continuar. É, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, estou aqui falando, é, eu sou Amanda Jurno e essa é a é a minha primeira... Oh, eu esqueci de trocar o número da oficina, tá vendo? É a minha primeira oficina que eu apresento. Estou começando como gerente de educação. Aqui estão os meus contatos, onde vocês podem me encontrar. E já peço perdão pelo meu erro de... <risos> de digitação no slide. É... E muito bem. Então, o que são essas oficinas? Né? Aqui é, é um espaço que o Wikimovimento Brasil propõe e pensa para essa troca de experiências entre os educadores interessados nas plataformas Wikimedia em sala de aula. Então, aqui a gente vem contar um pouco sobre o que a gente tem feito, como a gente tem feito, dividir um pouco essas experiências para que a gente possa aprender juntos e criar essa rede de apoio, né? É, então, é, a gente organiza essas oficinas de forma a oferecer esse apoio aos educadores no universo Wikimedia, também para a gente pensar e estimular formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais, né, trazendo experiências de várias é, várias ordens e em vários é, níveis de... É, escolaridade, em várias é, áreas do conhecimento, né, para a gente poder trocar e ver o que, que atende a cada experiência, o que, que a gente pode aprender, o que, que a gente pode trocar. Então, a gente imagina coletivamente esses formatos possíveis para os programas de educação, também a gente intenciona formar essa rede de educadores para que a gente possa ampliar a troca, né, não só de experiências positivas, mas também de experiências negativas, de desejos, é, pensar é, horizontes possíveis, o que a gente gostaria de construir juntos né, e tentar chegar lá juntos, entender esses desafios e buscar soluções. Então, é... O nosso chat está aberto, ele também está sendo gravado, eu peço que vocês, por favor, se apresentem no chat, digam de onde vocês estão falando, é, qual, que são, qual que é o interesse de vocês nas oficinas, né, se vocês quiserem também compartilhar alguma experiência, então, por favor, sintam-se à vontade, e também para deixar suas perguntas, né? eu sei que algumas pessoas não podem abrir o microfone, talvez a câmera também não, mas o chat está aberto se vocês quiserem deixar as perguntas registradas. Na programação de hoje, eu estou aqui dando as boas-vindas para vocês. E a nossa primeira convidada é a Ruth Correia, que vai falar um pouquinho para a gente é, da Wikimedia na Universidade, exploração e projetos na é, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E logo depois a gente tem o Arthur Correia Souza. O Obelepédia, como vários artigos de línguas, for foram melhorados por estudantes da Olimpíada Brasileira de Linguística, que é estudante em licenciatura em matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Idealmente, a gente teria uma discussão depois das duas apresentações, mas hoje é, eu vou pedir para a gente inverter, a Ruth tem uma impossibilidade de ficar até o final da nossa conversa, então, para a gente não perder a oportunidade de ter essa discussão com ela, eu peço a licença, se o Arthur concordar, para a gente fazer uma discussão com base na fala da Ruth e depois a gente segue para a apresentação do Arthur. Tudo bem para você, Arthur? Sim, tranquilo. Bacana. É... Então, ótimo. Como materiais de apoio, a gente tem essa brochura que traz uma introdução ao universo Wikimedia e tutoriais de edição da Wikipédia, Wikimedia Commons e o Wikidata, ela chama Wikipédia de A a Z e está disponível na Wiki. Aqui tem um link fácil para vocês encontrarem. A gente também tem vários vídeos tutoriais com passo a passo de editar os projetos Wikimedia Lembrando que não só a Wikipédia, mas o Wikidata, a Wikiversidade e os vários outros projetos que compõem essa rede é, da Wikimedia, né? Então, aqui a gente tem um link fácil e vocês também podem chamar a gente se vocês quiserem encontrar algum vídeo específico. É, também temos há uma formação de uma rede de apoio, a gente tem esse portal das oficinas Wikimedia Educação, que tem o conteúdo dos encontros anteriores, viu Arthur, então a sua dúvida aqui, esse conteúdo também vai, vai ser feito o upload dele e a gente vai deixar disponível para as pessoas que tiverem interesse em acompanhar depois. Lá no nosso portal, a gente também tem materiais de apoio e a gente também disponibiliza os slides. Quando os nossos convidados nos permitem, a gente coloca os slides lá. É, e se você tem interesse nesse assunto, tem interesse é, em pensar a Wikimedia e a educação, a gente tem uma lista de participantes também. Então, por favor, se você ainda não assinou, não deixe de assinar. Também tem um link fácil aqui para encontrar essa nossa página, uhum. esse nosso portal, que olha é muito bonitinho. Aqui tem uma fotinha dele para se... vocês. Muito bem. com a rede de apoio a gente também tem o nosso canal no Slack, que é um grupo de discussão sobre esse assunto, né? Um, um, um canal contato é, de contato direto com a gente também. Então a gente pode trocar experiências de forma mais rápida mas vocês também podem é, trocar, pegar o contato dessas pessoas e fazer essa troca individual, né? Então, está lá no Slack, todo mundo reunido. Se você quiser participar, é, manda um e-mail para a gente no www.wmnobrasil.org, que a gente te adiciona nesse canal. E lembrando que se você precisar de certificado de participação, a gente também fornece. Então, por favor, envie um pedido para eventos.wmnobrasil.org que a gente fornece esse, esse certificado o quanto antes possível. Então, por favor, esse espaço de vocês, não deixe de participar, para vocês. E agora eu vou dar o palco. Aqui, é para o futebol de correr, fique à vontade. Para a gente falar, a gente é projeto da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Por favor, Ruth, o, tipo, o palco é seu. Assim. Obrigada, Wikimovimento Brasil, pelo convite, e é tão bom estar aqui uh, e ter tanta gente. Não estava à espera de ter tanta gente, uh, mas ainda bem. Um... A minha apresentação é um bocadinho, se calhar, mais focada em investigação do que propriamente em ambiente de sala de aula uh, e quando eu dei o título exploração era mesmo uh, porque eu ainda estou a explorar muito o meu, o meu próprio território dentro da universidade, um, mas espero que gostem, que seja, que seja útil uh, para aquilo que vocês estão a fazer e para terem para uh, disputar novas ideias um, naquilo que vocês fazem e, e onde estão. Um, bom, então vamos lá. Um, eu sou o Wikimedista em residência e tenho um título profissional muito estranho. Uh, o conceito do Wikimedia em exílio já tem alguns anos. Anos inicialmente em um, o linkista, claro. O link o blog e nunca vou que é <risos> <risos> um, e então, bom, este é o último residência, ao fim de alguns anos da Wikipédia, está em um, atividade, de está alcance, começou-se a perceber que realmente o potencial de integrar a, a Wikipédia, sobretudo a Wikipédia na altura, mas também o Commons, um, em contextos mais institucionais. E esta ideia do Wikimedista em residência é parte, então, desse princípio de que os Wikimedistas podem ser úteis nestes contextos e, então, esta residência também assume sempre que existe uma instituição de acolhimento, onde o Wikimedista estará durante um período específico. Em 2010 existiram vários programas piloto de Wikimedistas em residência, Hum, as coisas correram bem e, portanto, a partir daí começa a, começa a existir uh, uh, uma prevalência. Eu vou dizer que somos profissionais, não é? Isto é um trabalho destes profissionais em instituições glam, portanto, as galerias, as bibliotecas, os arquivos e os museus, uh, mas é a primeira vez que existe em Portugal, pelo menos uh, a tempo inteiro. Já tinham existido algumas experiências também Uh, mas em contextos muito, muito limitados e, portanto, pela primeira vez existe um wikimedista em residência em Portugal, que sou eu. Isto aqui é uma espécie de cronologia abreviada, então, das residências do Wikimedistas em instituições, de 2010 a 2020, e como podem ver, há, então, aqui uma prevalência uh, das instituições GLAM. Nestas instituições é comum uh, o Wikimedista residente, a ajudar a digitalizar e a disponibilizar o acervo através da Wikipédia, do Commons e, e de outras plataformas Wiki, também a melhorar algum conteúdo associado ou relacionado e a, a conciliação de catálogos torna-se cada vez mais comum através do Wikidata. No meu caso, é um bocadinho diferente, porque estou uh, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, como a como, como Amanda uh, referiu. Um, eu sou uma... Não vou dizer que sou, sou, sou totalmente nova uh, na comunidade Wiki. Eu estou na comunidade Wiki há cerca de dois anos e meio, uh, edito desde março de 2020, mas tinha já também uma vasta experiência com produção e reutilização de conteúdos abertos, em Creative Commons, e uh, no ativismo relacionado com software livre e código aberto. E, portanto, eu junto-me à, à, à FCSH, sobretudo para dar apoio a um projeto de investigação em específico, é essa a âncora um, do meu trabalho na FCSH até agora, uh, mas a ideia depois é alargar esse âmbito e, e criar, ou tentar, tentar criar uh, uh, uma comunidade Wiki dentro da própria faculdade um, e, portanto, eu sou assim um elemento híbrido, eu sou contratada pela Wikimedia Portugal, que gera o capítulo local Wiki, não é subsidiária, mas é afiliada, e, uh, mas, no entanto, a minha missão é dar resposta às necessidades da comunidade FCSH na sua ligação com o universo Wiki. Pronto. O projeto âncora do, da minha residência até agora é o Eviterbo uh, e, portanto, agora se calhar uh, é capaz de se tornar um bocadinho densa a apresentação. Eu tentei que não fosse demasiado técnica uh, porque haveria muito espaço para isso, uh, mas tentar fazer aqui uma visão do que é, que é o Eviterbo, o que é que, o que é que eu tenho feito no, no, dentro de, do projeto e uh, o que é que quais as potencialidades e as portas que abre uh, também alguns desafios que se colocaram. Portanto, o Eviterbo é uma potencialidade avançada de integração de ferramentas Wikimedia em investigação. Oi? Um, esta é a página principal do, do Eviterbo. O Eviterbo é o principal uh, resultado ou produto, se sim quisermos, do Tecnet Empire que é um projeto de investigação que pretende analisar as redes técnico-científicas da engenharia e arquitetura durante o período do Império Colonial Português. Portanto, basicamente, estão a mapear a, a, as pessoas que desenhavam a, as estruturas, a, eu vou dizer sobretudo militares, não é? Porque na altura também, assim, em época... O exigia dentro do Império Colonial Português, as pessoas que dirigiam as obras um, e também uh, os locais de formação e tentar perceber a formação e de atividade dessas pessoas e tentar perceber como é que eles um, se moviam dentro do Império e, dessa forma, a tentar perceber como é que este conhecimento sobre arquitetura e construção. Um, Uh, uh, viajava dentro daquilo que era o Império Colonial Português, por assim dizer. Este projeto é liderado pelas investigadoras Alice Santiago Faria e Renata Malcher de Araújo, ambas afiliadas do CHAM, uh, Centro de Humanidades, que é uma unidade de investigação conjunta da Nova FCSH e também da Universidade dos Açores. Além de ter conteúdo do Tecnet Empire, o Eviterbo reúne também conteúdo produzido por outros dois projetos de investigação em história, nomeadamente o C-1852, que está ligado também à arquitetura, e o dress e veste, que está ligado ao vestuário e aos ofícios ligados ao vestuário. O Eviterbo parte de uma enciclopédia de engenheiros que foi compilada pelo Francisco Viterbo, no século XVIII, creio eu, agora posso estar a incorrer em alguma imprecisão histórica, e basicamente, portanto, ele compilou uma série de engenheiros a dessa altura, e agora os historiadores estão a, a recolher mais informação entre arquivos e, e outros polos de documentação sobre estas pessoas, por onde é que elas passaram, o que é que construíram, quais as profissões que tinham, e qual, qual a formação que tiver. O Eviter é uma plataforma multifacetada que combina então uma vertente enciclopédia, enciclopédica de uma instalação habitual de MediaWiki, um, combina isso com uma base de dados estruturados, abertos e interligados, que assenta sobre a suite Wikibase. Eu já explico um bocadinho melhor o que é que são estas duas coisas, para o caso nem toda a gente saber. Um, atualmente é uma instalação de acesso restrito, portanto a Wiki está privada, uh, até porque os, o, o projeto está agora na fase de conclusão, portanto será, estará concluído até o final de outubro, uh, mas depois a Wiki será aberta quando o Técnico Empire estiver concluído, um, e ao que foi uh, possível apurar até o momento é uma pl plataforma pioneira que cruza então estas duas vertentes de MediaWiki e Wikibase para fins académicos normalmente ou há MediaWiki ou há Wikibase apesar do, do Wikibase se ligar ao MediaWiki uh, mas uh, portanto normalmente ou fazemos uma enciclopédia ou, uh, ou fazemos uma base de dados é muito em, só encontramos um outro Uh, caso de, de projeto que junta as duas coisas, embora numa dimensão bastante mais reduzida, que é focado num castelo uh, belga, que é o castelo de Arenberg, em que eles estão uh, a utilizar a enciclopédia e também a parte de dados ligados e estruturados, mas é um projeto bastante mais contido. O MediaWiki é então o software por trás da Wikipédia, que é disponibilizado pela Fundação Wikimedia, e o Wikibase é é o software por trás uh, do Wikidata, uh, que é disponibilizado e desenvolvido pelo Wikimedia Deutschland. Uh, ambas as ferramentas são disponibilizadas de forma gratuita, com o código aberto e sob uma licença livre, e, portanto, podem ser utilizadas de forma separada. Estas ferramentas usadas de forma separada permitem, então, uma curadoria dos conte do conteúdo e dos dados uh, muito mais... Uh, adequada às necessidades de, daquilo que será um projeto de investigação, como, por exemplo, garantir que cada verbete possa ter a atribuição da autoria, não é? Os verbetes do EFITEP são escritos por, por, por investigadores, uh, por historiadores, um, e, e no final de cada um desses verbetes uh, existe então a atribuição da autoria, quem é que escreveu aquela informação, Uh, sendo que cada uma das páginas tem também um ORCID que permite identificar e referenciá-lo uh, muito mais facilmente. Uh, por fim, um, além, além destas, destas vantagens todas, o MediaWiki e o Wikibase, uh, como são, trabalham uh, com ficheiros e formatos abertos, uh, oferecem a vantagem da interoperabilidade. Um dos grandes dramas da produção Uh, científica em Portugal e imagino que noutros sítios também, é que uma vez concluídos os projetos, um, muitas vezes os produtos desses projetos acabam por ficar esquecidos, uh, as, quando são bases de dados ou, ou enciclopédias ou assim, acabam por não ter a manutenção necessária, mas como o MediaWiki e o Wikibase um, oferecem a interoperabilidade dos formatos, isto permite que quando uh, o Tecnet Empire uh, estiver concluído e se por acaso a plataforma deixar de ter suporte, os dados não se perdem, aquele conhecimento não se perdem, porque facilmente são transponíveis para outras plataformas, sejam eles outros Wikibase, ou outros MediaWikis, ou outro tipo de plataformas que suportem XML ou JSON, por exemplo. E então como é que se monta o Eviterbo? O Eviterbo tem então duas, cada entidade, por assim dizer, ou uma entrada da Wiki, Eviterbo é composta por duas páginas separadas. De um lado, a página da Wiki, não é? do MediaWiki, como se fosse uma entrada na Wikipédia, e que está ligada a uma página da Wikibase que tem informação, portanto tem bases de dados um, que cria, então, a base de dados uh, ligados e estruturados. Um, basicamente, as pessoas estão ligadas a, a, a uma instância de pessoa, as instituições, uma instância de instituições, e temos também as localizações para, então, conseguirmos fazer o uh, um mapa da, da rede de, das redes de conhecimento, de transmissão de conhecimento. Uh, o Eviterbo tem também um, uma parte de glossário, que neste momento não está ligada à parte de dados estruturados, mas a ideia é construir um glossário de termos ligados a vários ofícios e a ter a destrinça entre os significados dentro de cada ofício. Portanto, imagino que estejam bastante familiarizados com uma página da Wikipédia, mas ainda assim... Esta é, uma estrutura, é a estrutura da página do Eviterbo, que é em tudo semelhante à da Wikipédia, que tem dados biográficos, outras informações, obras notáveis, algumas notas, bibliografia, ligações externas e lá está, autores do artigo. Aqui a acreditação do financiamento, que no caso da investigação em Portugal, tudo o que é financiado com dinheiro da FCT, que é a entidade que financia toda a investigação científica em Portugal, um, isso tem de estar sempre visível e, e, e devidamente acreditado, não é? Uh, lá está, este tipo de informações não poderia ir para a Wikipédia uh, numa entrada sobre o botão de Zedmel, mas aqui no Eviter, como é um media Wiki wiki uh, que está uh, contido, uh, podemos então adicionar essa informação. Embaixo, as categorias, que ajudam, como sabemos, a organizar Uh, todo este conhecimento, toda esta informação, uh, e aqui uh, de lado temos a infocaixa, que realmente se liga uh, à, à entidade dentro do Eviterbo. Um, eu utilizei aqui o modelo da entidade do Wikidata porque é absolutamente igual, não é? Portanto, temos os rótulos, as descrições, as propriedades, os qualificadores, etc., as declarações, um, e, portanto, dentro do Eviterbo, um, cada pessoa ou cada instituição tem então estas duas partes ligadas, a página enciclopédica e um, a entidade ou o item dentro do Wikibase O que é que eu tenho feito dentro do Eviterbo? Eu cheguei já numa fase muito final uh, do projeto portanto isto é um projeto que teve início em 2017 e eu cheguei em março de 2020, basicamente eles estavam a ter muitas dificuldades técnicas. E, portanto, a minha função aqui é, sobretudo, de apoio técnico e de melhoria, com foco em correção de erros informáticos e de sistema. Além disso, também com foco em erros ligados ao universo Wiki, por exemplo, as próprias infocaixas e as pré-definições não são necessariamente fáceis de, de, de criar ou de programar para quem nunca fez isso, não é? E estamos aqui a falar de, de um corpo de, de, de profissionais que são historiadores e, portanto, tendencialmente o seu conhecimento está focado nas ciências sociais e não tanto em inovações técnicas. Houve também uma necessidade de revisão da ontologia e de remodelação dos dados, um, e também a documentação do sistema, das melhorias efetuadas e depois da integração posterior no, no ambiente Wikimédia. Um, a questão da documentação do sistema é um dos grandes uh, problemas do Fiterbo, um, porque foi sendo criado e remendado uh, e ajustado por uh, pessoas que foram uh, entrando e saindo do projeto, uh, mas que não deixaram documentado o seu trabalho. Uh, e, portanto, uh, a própria navegação do sistema uh, nem sempre é, é, é fácil e, e clara. A médio e longo prazo, a ideia é ligar depois o Eviterbo ao universo Wikimedia, às plataformas, portanto, sair das ferramentas e passar para as plataformas através do carregamento da base de dados, não é? Para o Wikidata, um, também através de, da proposta de ter o EVITER como identificador de referência de entidades no Wikidata e ligando então os vários identificadores que possam existir de uma determinada entidade, um, a melhoria dos registros metabibliográficos do próprio projeto uh, e da equipa no Wikidata, no quando eu falo aqui do projeto. Estou a falar do, do Técnico Empire, mas também do próprio Wikipedia não é? Um, e que de alguma informação relevante para a Wikipédia ou, ou, ou, ou simplesmente a utilização do Wikipedia como fonte um, relevante para a, a Wikipédia na, na, na consolidação do conhecimento é, sobre, sobre estas pessoas, sobre os edifícios sobre as instituições de formação, sobre outras instituições que são nomeadas e por aí adiante. Até agora, os maiores desafios têm sido um sistema complexo e por vezes instável. O MediWiki é bastante, o MediWiki em si é estável, mas depois a parte de uh, personalização e de customização da, de, de, de, da enciclopédia e do sistema, por assim dizer é feita com recurso a as extensões externas, a, de, de, de, de, feitas às vezes por uma pessoa só, que podem não ter o, o apoio ou a dedicação que gostariam a, a, a essas extensões, a, e que fazem com que o próprio Medi Wiki seja um gran, uma grande manta de retalhos, não é? Porque depois há uma extensão que se calhar só funciona com uma determinada versão do MediaWiki e depois o MediaWiki é atualizado e aquela extensão deixa de funcionar como deve ser, e, portanto, é um exercício bastante complexo e que se liga também com o segundo segundo item da lista, que é a documentação e o apoio das ferramentas, destas ferramentas do MediaWiki e do Wikibase por vezes uh, são insuficientes, um, isto uh, por, por exemplo, no caso do Wikibase é desenhado todo ele à medida do Liquidata e apesar de ser disponibilizado uh, enquanto software externo, existem muitas coisas que não uh, estão disponíveis fora da Liquidata ou que são difíceis de configurar uh, para lá disso. Estou aqui a pensar, por exemplo, nas restrições de, de, de, de objetos associados a determinadas propriedades. Vou voltar aqui atrás até para ilustrar. Por exemplo, aqui nas declarações, na propriedade alma mater, nós sabemos que só podemos ter instituições educativas ou, ou, ou de formação profissional, por exemplo. Isso no Wikidata já está bem definido. No Wikibase é preciso uma extensão extra que tem de ser muito bem configurada e, e isso dificulta bastante o, o trabalho, o, o facto dessas, desse tipo de funcionalidades nem sempre estar, estar, estarem disponíveis dentro do Wikibase. Um, a manipula a, o, o ajuste da ontologia na fase quase final do projeto uh, tem sido bastante desafiante, não é? Portanto, nós estamos a chegar ao final do projeto e agora estamos a rever, nós um, estamos há alguns meses, a rever a ontologia de maneira a, a, a alinhá-la o melhor possível uh, com aquilo que, que já existe no Wikidata para que depois, quando fizermos a transposição dos dados de um lado para o outro, um, que as coisas batam certo, não é? Uh, só que nós estamos a chegar à fase final do projeto, e, portanto, estar a reorganizar o conhecimento nem sempre é fácil, muito mais quando já estamos no fim. Depois temos a questão da manipulação dos dados dentro da plataforma ser bastante limitada. É possível editar esses dados em massa, em lote, não é? Mas dependemos, mais uma vez, de ferramentas externas que não são fáceis de configurar e, e, e, portanto, limitam bastante esse tipo de trabalho. Ou seja, uma vez estando os dados dentro da plataforma, torna-se muito difícil, sem estas ferramentas, eu vou dizer sem estas ferramentas, basicamente impossível de fazer edição em lote. E, portanto, estamos a reorganizar a ontologia, temos de fazer mudanças significativas, mas não temos como fazê-la dentro da plataforma. Para terem uma ideia, por exemplo, as, as, as pessoas, as instituições e as localizações, nenhum desses itens tinha instância de... E, portanto, quando passarmos as coisas para o Wikidata, temos que ter lá que o Sr. António José de Melo é uma instância de pessoa, não é? Claro que para fazer isso temos de ter isso dentro do, do Eviterbo, uh, mas há cerca de 3 mil pessoas alistadas no Eviterbo e, e portanto, uh, não, é, não é humanamente uh, possível e não é, nem, é, nem é bom termos os investigadores a fazer isso agora, nesta fase final, uh, a irem lá a pessoa, à pessoa uh, acrescentar uma instância de manualmente, seria, é, é bastante moroso. E depois temos a questão dos investigadores resistentes ao digital. Eu já mencionei que, que eles são, na sua vasta maioria, historiadores, um, ou arquitetos que se tornaram historiadores de arquitetura e, e, e nem todos têm à vontade com o universo digital. Uh, por exemplo, uma das coisas que... que que foi feita para facilitar esta, esta viagem uh, dos investigadores para o universo digital, foi criar uma série de entidades que está com os campos vazios. Portanto, vemos as propriedades e está tudo com valor desconhecido, uh, que obviamente é uma má prática do ponto de vista daquilo que é a Wikidata e daquilo que é a colocação de dados dentro do Wikidata, mas que sem essas... Uh, balizas, sem esses guias, seria realmente muito mais difícil, ainda mais difícil, uh, ter os, os investigadores a colocarem a informação necessária dentro do ITIBAS. Depois temos a infraestrutura Rocio, uh, uh, que é um projeto que está agora a começar, pelo menos da minha parte, a infraestrutura Rocio, a é está em incubação, em criação, em desenvolvimento, se quisermos assim, desde 2014. E o objetivo é ligar a cultura portuguesa ao mundo. A infraestrutura Rocio é um portal barra consórcio, agregador de conteúdos digitais, como diz ali muito bem, sobre o património cultural português. Uh, está em fase beta, portanto, já está online, mas ainda é, é beta, um, será lançado oficialmente uh, em breve, uh, mas já, já, já pode ser usado com, com algumas limitações, e basicamente o que faz é agregar conteúdo de uma série de instituições, um, de museus a instituições culturais, um, e agregá-los todos dentro do mesmo portal. Portanto, temos muitos recursos digitais. É uma plataforma de acesso aberto e gratuito que tenta, então, ligar o património cultural português. Hum, o, o, a infraestrutura Rússio já está ligada ao Wikidata, de alguma forma, ou seja... Dentro daquilo que são os vocabulários controlados e a ontologia das, da infraestrutura possível, que obviamente tem um trabalho ah, absolutamente ah, demoníaco, gigantesco, na conciliação das ontologias destas ah, múltiplas entidades, de, aqui do Teatro Nacional Ana Maria II, mas ah, sei lá, da Cinemateca Portuguesa, ah, de, do Arquivo Municipal de Lisboa. Portanto, existem uma panóplia incrível de instituições que estão a ser ligadas uh, dentro do, do, dos vocabulários controlados da infraestrutura do CIO um, e eles estão já a fazer a interligação com outras bases de dados de referência, nomeadamente o Wikidata, aqui em baixo vemos então já a ligação para o Wikidata. Um, mas a ideia é uh, fazer que a fazer com que a ponte não seja unilateral. E, portanto, uh, no, no mês passado, um, foi proposto o, o identificador da infraestrutura motil como propriedade para o controle da autoridade dentro do equipado, para então, conseguir-se é identificadores e ligação identifica se e a outros espaços necessários. Este trabalho está ainda se fazendo, mas a ideia de depois, algum fim, uh, tem, uh, é que depois, ao longo do tempo, se pegue esta informação de identificadores de carenidade, de instituições, de autores, etc., do Rossio para o Wikidata. Um, finalmente, uh, o outro capítulo da minha intervenção. Uh, está ligado à formação e eventos e aqui uh, o criar uma comunidade onde ela não existe é bastante é bastante real um, basicamente as minhas primeiras interações dentro da universidade uh, bom, nas minhas primeiras interações dentro da, da, da, da faculdade pareceu-me muito clara que a maior barreira um, ao, ao meu trabalho, por assim dizer, uh, e, à, e à integração das plataformas Wikimedia ou de ferramentas dentro uh, do contexto académico e também dentro do contexto uh, de sala de aula, que ainda não aconteceu, mas espero que a certa altura aconteça, era um desconhecimento generalizado sobre as plataformas Wikimedia, uh, sobre o seu ponto de potencial, um, que ia desde não perceberem como é que o processo de edição da Wikipédia acontece até não conhecerem a maior parte das plataformas para lá da Wikipédia, como o Commons ou o Wikidata. Um, a primeira, o primeiro ponto que, que realmente fez muita diferença uh, foi a mostrar flexibilidade. Por exemplo, eu tenho uma agenda aberta, qualquer pessoa pode marcar uma reunião comigo, um, para falar só sobre o que é que, o que, é, que é isto da Wikimedia, Wikipédia, como é que podem usar, como é que podem integrar no seu trabalho um, e portanto, sempre que tenho esse tipo de interações, tento mostrar casos de estudo da integração uh, em projetos semelhantes àqueles com os quais estou a interagir. E algumas dicas para esta aproximação e sinergia e, e tentativa de de, de alcance uh, ou tentativa de chegar um bocadinho mais longe uh, dentro da própria faculdade a primeira é utilizar eventos ou atividades Wikimédia como alavanca para atividades direcionadas por exemplo um, em maio e em junho estava a acontecer a campanha um, bibliote um bibliotecário uma referência, um bibo, uma ref uh, em português uh, e então eu aproveitei essa âncora para uh, chegar à biblioteca. Uh, a equipa da biblioteca é bastante envelhecida, uh, é, está bastante portanto é uma equipa demasiado pequena para o trabalho que tem, mas havia algum interesse em tentar perceber, né, tentar conhecer um bocadinho melhor as plataformas, e portanto eu utilizei essa uh, a alavanca de a Wikimédia gosta dos bibliotecários e temos aqui uma, uma atividade focada na vossa comunidade e, portanto, eu posso fazer aqui uma espécie de café virtual e fiz, uma, fiz umas oficinas abertas de edição em que, basicamente, mostrava como é que se fazia edição, ia falando com eles e, eram, e, e, e íamos trocando ali algumas ideias. Acabou por não ser uma coisa muito focada na na própria campanha, não é, no um, um bibliotecário uma referência. Não adicionámos muitas referências, mas foi um bom ponto de partida para eles perceberem como é que pode ser utilizado dentro daquilo que é o trabalho uh, dentro da biblioteca. Depois, criar oportunidades de divulgação e informação. Não é uh, se o principal problema é que eles não conhecem de todo o universo Wikimédia, então vamos criar aqui Uh, algum, uh, alguns momentos em que, pelo menos, possam ter uma visão um bocadinho melhor do que é que, do, do que, é que cada plataforma pode fazer por eles, por assim dizer, uh, e também como, como integrar as ferramentas Wikimedia no contexto de investigação e no ensino superior, que foi precisamente a sessão de abertura do ciclo de oficinas de verão que organizei, uh, essa relevância ao longo do verão, em julho e em agosto. E, portanto, mostrar logo, em vez de fazer uma, uma sessão ou, ou sessões desacopladas do contexto em que, em que estamos, que é a faculdade, não é? direcionar logo para a investigação, para o ensino superior, mostrar outros casos em que, em que já estão a funcionar. Finalmente, integrar as atividades Wikimédia em eventos promovidos pela faculdade. Um, agora em outubro assinala-se a, a, a Semana Internacional do Acesso Aberto. Um, isto é um, é um, um evento uh, internacional que é promovido por faculdades um pouco por todo o mundo um, e nós chegámos à conclusão que batia certo com o décimo aniversário do Wikidata. Portanto, o décimo aniversário da Wikidata esta comemoração em Portugal vai estar integrada dentro daquilo que são as comemorações ou assinalar desta semana internacional do acesso aberto posso dizer já, não, não pus aqui no um slide porque a programação ainda não está totalmente fechada, os horários pelo menos, a programação está fechada mas os horários ainda não, mas posso dizer que será um formato híbrido e vai acontecer dia 28 de outubro, num horário português, portanto, se calhar de manhã é demasiado cedo para vocês, um, mas pelo menos durante a tarde uh, vai haver alguma, alguns momentos de edição, um, e pronto, e portanto estamos a integrar o Universidade de Equidata dentro de um, um, um chapéu de chuva bastante mais alargado, uh, que é o acesso aberto dentro uh, da... da da Universidade. Pronto, basicamente é isto. Eu, eu não estava com atenção no chat, portanto não sei se foram colocando perguntas lá ou não. Um, não sei se tem um, Ah, ok. Temos aqui uma série de, de perguntas, ok. Uh... Temos. <risos> é, Para quem, quem chegou depois, pessoal, a gente vai alterar um pouquinho a programação hoje. Então, a gente vai fazer a discussão com base na apresentação da Ruth agora. Então, por favor, é, quem quiser falar, levanta a mão, que a gente abre o microfone, né? Ou então, se preferirem, podem mandar aqui no chat, e Ruth, o João já deixou três perguntas aqui, três, três, exatamente. É, ele não vai poder falar, então eu vou ler em voz alta, é, ele agradece pela sua apresentação, disse que foi muito interessante, e pergunta, qual que é a licença de conteúdo que vocês adotaram? Também, além do foco do conteúdo extraído e retroalimentado com a Wiki, existe um foco em criação de uma comunidade de pessoas editoras vinculada ao sistema? E, por, e a terceira pergunta, imagino que tenham avaliado outras soluções tecnológicas para a base. Você sabe o que levou à escolha da tecnologia Wiki? Parece uma decisão muito audaz. Uh, a licença do conteúdo é uma licença de atribuição e partilha igual, Uh, portanto, é o comando da Wiki uh, A questão da comunidade das pessoas editoras é muito interessante, uh, mas, de facto, não houve essa preocupação, até porque a, a, a dinamização do projeto começou uh, de forma muito, uh, creio eu, uh, desacoplada do próprio universo Wiki. Eu não tenho muito bem a certeza como é que a investigadora, as investigadoras um, líderes chegaram ao Mediawiki. Acho que, ele, que simplesmente alguém disse: ah, podes fazer isso no Mediawiki, não é? Eles queriam fazer uma enciclopédia uh, dos, uh, dos engenheiros e, e, e dos, dos, dos profissionais da, da construção, vou dizer assim, uh, da, daquela, daquele período histórico. Um, e alguém disse, ah, podes fazer isso no MediaWiki. No início, eles estavam até a utilizar, não estavam logo a utilizar o Wikibase, eles utilizaram uma outra extensão que permite uh, trabalhar com dados uh, estruturados através uh, do MediaWiki, que era o cargo, que é uma, é uma extensão que, que permite também a ligação à web semântica, mas depois uh, acho que numa conferência qualquer que foram, uh, eles estavam a tentar explicar aquilo que estavam a fazer e estava lá alguém, do, de, eu creio que da Wikimedia Deutschland precisamente, uh, e disse: ah não, mas o que vocês querem não é bem o cargo, o que vocês estão à procura é o Wikibase, que permite fazer ligações uh, não tabulares, uh, portanto, é um bocado mais flexível. Um, e portanto acho que foi mais ou menos assim que, que aconteceu e, e realmente temos aqui um lote de pessoas que sabe editar uh, portanto já está familiar já, já tem familiaridade com o com, com um modelo de edição uh, do MediaWiki é? e da, daquilo que é uma interface da, da Wikipédia, mas que não são necessariamente editores da Wikipédia mas se calhar Poderia ser uma um ponte interessante, nem sequer que tinha pensado nisso, meu Deus. Um, e, e pronto, é, é, é de facto uma escolha audaz a, a usar as, as ferramentas Wiki, até porque o conhecimento técnico, uh, aquilo, que, eu, aquilo que, que lhes foi vendido, por assim dizer, foi que só iam precisar de um técnico durante três meses. Uh, e obviamente isso não é possível e agora estamos aqui a, a levar com a maré uh, de não, não houve um técnico durante algum tempo e, e pronto e é, é, é, essa é a parte um, realmente mais complexa okay. Obrigada, Ruth. É, o Felipe Lima disse que não entendeu a diferença entre o Wikibase e o Wikidata. Se você puder, por favor, voltar nesse ponto. Claro. Ah, então, um, o Wikibase é o motor do Wikidata, por assim dizer, é o software uh, sobre o qual o Wikidata assenta. E, portanto, uh, é um pouco... O meio que está para a Wikipédia, não é? como o Wikibase está para o Wikidata, portanto, permitem uh, criar o Wikidata, uh, é, é, o seu, é a própria infraestrutura do Wikidata e que é disponibilizada de forma separada também, pode ser utilizada para uh, outros Wikidatas mais contidos, como é o caso do uh, No entanto, o Wikibase que é disponibilizado de forma uh, contida, portanto a infraestrutura software que é disponibilizada uh, nesta, desta forma separada, um, não tem exatamente todas as funcionalidades que o Wikidata tem. Pronto. Espero ter sido clara. S ah eu ia só ler para ficar aqui registrado, ele questiona ainda se a apresentação dos itens do Wikidata não é via MediaWiki também. É sim, um, e na verdade o Wikibase é uma coleção de extensões para o MediaWiki, ou seja, o Wikibase não funciona sozinho, ele está sempre associado a um MediaWiki específico. Um, e, portanto, o, a visualização e... e, e e, e o próprio funcionamento, está uh, uh, sempre, o Wikibase Wiki está sempre associado ao MediaWiki, um, que pode ou não ter o conteúdo enciclopédico, o que, o que acontece muitas vezes é que quando se criam estes Wikibases, é? estas bases de dados separadas, um, elas, elas estão sempre associadas a uma instância de MediaWiki, que é a infraestrutura base, mas... Uh, não requer uh, conteúdo enciclopédico ou páginas de, de, do que quer que seja, basta só ter as entidades uh, associadas à, à base de dados. Bom, disse que está preocupado com a mediação da pessoa usuária com o ambiente, por isso queria entender melhor, acho que se sentiu contemplado. É isso. Obrigada Ruth, e agora a gente tem uma pergunta da Lilian Viana. Oi Lilian, é, ela ficou curiosa em saber se a partir dessa iniciativa com a campanha One Live One Ref, os bibliotecários da instituição manifestaram de forma concreta algum interesse em desenvolver ações com os projetos Wikimedia. Uh, sim, embora ainda não tenha acontecido nada, que é um problema. Uh, é, é, são, são de facto uma equipa difícil de chegar, uh, em que eu acho que há, acho que há bastante interesse, um, mas também há algum desfasamento dentro da própria equipa, portanto, temos elementos mais novos que já estão mais virados para, para questões ligadas à transição digital, integração digital, conciliação de catálogos com fontes externas e por aí por aí fora e depois temos um núcleo mais antigo, mais envelhecido uh, que não tem tanto domínio das ferramentas, não tem tanto conhecimento sequer, não, não, nem sequer sabiam o que era o Wikidata ou uh, tinham interagido muito pouco até com a própria Wikipédia um, e eu acho que as sessões foram interessantes uh, ainda tentei picar lá algumas vezes logo a seguir para ver se conseguimos dar seguimento de trabalho Entretanto, meses agosto em Portugal, e em agosto não acontece nada e de facto a faculdade fecha durante duas semanas. Uh, agosto é um mês em Portugal que é, é, um, é, um, é um eclipse de, de, de, de trabalho, não é? As pessoas desaparecem, uh, metem-se as férias e, e, e nada acontece. E portanto, eu espero retomar agora em outubro o contacto com para ver se consigo uh, andar para frente com, com algumas atividades com eles. Espero que sim. o eu me junto ao coro das pessoas que estão dizendo que sua apresentação foi ótima, foi muito boa, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua obrigada, participação, aí. por ter tampado. E eu tenho uma perguntinha, é dessas você disse que se coloca à disposição, né, dos educadores e dos, e dos acadêmicos para que tirem dúvidas com você. Eu gostaria de saber se há alguma recorrência comum assim, o que que o que, que eles mais te questionam, quais são as principais <risos> dúvidas deles, o que que tem aparecido como principal dificuldade deles. Uh... Eu acho que tem sido... Normalmente quem, quem tem usado mais essa, essa ferramenta, por assim dizer, tem sido até os gestores de ciência e de comunicação dentro dos centros de investigação um, e, e procuram saber um pouco mais sobre estas possibilidades de integração e o que é que, o que, é que dá para fazer, o que é que outros projetos estão a fazer um, porque muitas vezes não é claro uh, e, e como não conhecem tão bem as ferramentas ou ouviram falar da Wikipédia mas não percebem muito bem um, nós eu, eu não coloquei uh, na apresentação uh, porque também é um, é um trabalho que tem tido alguns lucros mas, mas por exemplo depois de uma dessas apresentações tive uns investigadores a virem falar comigo e dizer nós temos aqui um arquivo de de revistas culturais portuguesas, agora também algumas brasileiras, uh, temos este arquivo uh, em que temos as fichas, temos as próprias revistas digitalizadas, disponibilizadas, mas queremos que isto chegue mais longe, e já tentámos editar a Wikipédia e não sabemos, e, e queremos perceber como é que também podemos fazer uh, uh, essa, essa questão, portanto, provavelmente uh, vou fazer, uh, vou, vou organizar sessões um, Uh, com, com elas uh, uh, de edição da Wikipédia de edição do Commons porque eles têm o acervo já digitalizado portanto nem tudo pode ir para o Commons por questões de direito autoral que é sempre aquele grande desgosto uh, mas, mas muitas das coisas podem ir uh, e também a ligação no Wikidata uh, tentar uh, mostrar ok, isto pode estar associado a uma coleção que é do RIC que é o nome do projeto, destas das ideias e cultura, um, e, e passa a estar uh, disponível para lá daquilo que é a bolha da investigação, que eu acho que é sempre o um grande desafio, que é, fica tudo ali fechado na bolhinha uh, e quando chegam às plataformas Wikimédia a bolha rebentou uh, e que é sempre o que nós queremos. Estou um, aqui a seguir vagamente o que se passa no chat, Éder, muito, muito, muito obrigada uh, por criares a, a propriedade. Um, e, e, e pronto, E, e agora vamos, vamos conversando na, na discussão uh, da propriedade e tudo mais. Um, e, e pronto, não sei se, se alguém tiver outra pergunta, se alguém tem outra pergunta, podem guardar o meu e-mail, que parece um e-mail de robô, mas é mesmo o meu e-mail. Uh, e se tiverem alguma questão podem sempre enviar e, e pronto Muitíssimo obrigada Ruth amei que parece um e-mail de robô <risos> é, Alguém tem mais alguma questão para Ruth? Eu acho que a gente encerra com as questões para você, Ruth. Vamos continuar conversando com todo mundo aqui em outros canais. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter aceitado. Obrigada, eu. Nós adoramos ter você aqui com a gente. Espero que a gente se encontre em outros momentos. E vou lembrar a todos que é, vocês podem pedir certificado de participação. Eu vou colocar o, o e-mail aqui de novo. Mas é eventos, arroba, WN, WN, no, Brasil.org Ô, oh, meu santo espírito, hoje a minha língua está <risos> tá embolando. E a Catarina está tá gritando, que a minha bebezinha está dizendo que adorou a sua apresentação, Ruth. <risos> é, muito obrigada mais uma vez. É, agora eu vou colocar aqui o meu slide de novo para a gente dar prosseguimento à nossa programação. Espero que Ruth consiga ficar mais um pouquinho com a gente. Agora nós vamos ouvir o Arthur Correia Souza. Ele vai falar sobre Obelepedia, como vários artigos de línguas foram melhorados por estudantes da Olimpíada Brasileira de Linguística. O Arthur é estudante em licenciatura em matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, Arthur, agora o palco é seu. Fique à vontade. Tá certo, muito obrigado, então. Eu agradeço ao movimento Prazer pelo convite. Vou começar a compartilhar minha tela aqui. Um, bom, então, um, boa tarde para todo mundo. Eu sou o Arthur Correia Souza. Eu sou um dos membros da coordenação da Olimpíada Brasileira de Linguística. E eu vou comentar para vocês hoje sobre como a gente... Uh, utiliza a Wikipédia como um processo formativo dentro da dentro da, dentro da da Olimpíada, como uma das partes, de uma das fases da Olimpíada, é, que a gente começou a fazer isso desde o ano passado e está sendo muito bom. Um, bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui... Então, assim, para quem nunca viu, nem sabe o que é essa Olimpíada Brasileira de Linguística, né? o que é essa Olimpíada Brasileira de Linguística, como é que funciona? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um dos problemas mais clássicos de, de Olimpíada Brasileira de Linguística que a gente tem. Seguimos países da América do Sul e georgiano. temos ali Brasil, Peru, Uruguai, e a questão da pergunta quais são os dois países não traduzidos. Então, a Olimpíada Brasileira de Linguística funciona fundamentalmente assim, com esse tipo de problema, que são problemas autossuficientes de linguística. Perceba que, para resolver esse problema, você não precisa saber georgiano. Na verdade, saber georgiano vai deixar o problema bem sem graça. A ideia é tu resolver esse problema com teu raciocínio, sua intuição linguística e teu conhecimento de mundo. Um, como assim? Então, vamos lá. A intuição linguística pode pensar que esse sistema ali, por ter... Em Peru e Uruguai, a mesma quantidade de símbolos, né, no georgiano e em português, pode ser um alfabeto, mesmo que Brasil não tenha a mesma quantidade. Se começar a bater as letras ali e depois bater com as letras que está em Brasil, vai encontrar que Brasil tem este formatinho ali, batendo com as letras de Peru e Uruguai, então a gente pode perceber que em georgiano o Brasil fica escrito como Brasília. Bom, depois disso a gente pode pegar as letras que a gente descobriu ali com Brasil, Peru e Uruguai e botar nas, nas letras ali que nós temos ali de baixo. Nesse processo, assim, dá para ficar uns 20 minutos falando sobre esse problema, tentando ser mais rapidinho para vocês entenderem como que a, que a Olimpíada funciona. Uh, nós temos várias várias coisas que a gente assumiu aqui, que seria um alfabeto, que seria escrito da esquerda para direita, e não da direita para esquerda, a gente poderia checar isso também, a gente poderia checar que é um símbolo por som, a gente pode perceber ali que os três U's do Uruguai não são três símbolos iguais ali na esquerda, e perceber que o U do Uruguai, na verdade, ele não é uma vogal, é uma semivogal. Mas aí, batendo com as letras ali dos dois países de baixo, a gente vai encontrar A, G, I, A e L, -U -G A. E aí, pelo nosso conhecimento de mundo, de quais são os países que estão na América do Sul, a gente consegue confirmar que são Argentina e Colômbia. A gente pode perceber que se escreve Colômbia, pelo visto. Então, a Limpeza Brasileira de Linguística funciona em sua base com esses problemas autossuficientes de linguística que são muito divertidos. E depois ela vai aumentando em, em, em complexidade. Então, assim, nós temos a primeira fase que ela é online, tu pode fazer no, no, no teu celular ou no navegador, uh, e ela é uma fase, assim, de amplo acesso. Então, todo mundo pode fazer essa prova, qualquer pessoa pode fazer, ela funciona também como divulgação científica, a gente consegue divulgar uh, a linguística de uma forma muito legal nessa primeira fase. Depois, passando pela primeira fase, tu vai para a segunda fase, que ela é em papel, né, e este ano estamos voltando a realizar ela presencialmente, né, nos últimos anos a gente realizou ela a forma de virtual por causa da pandemia, Uh, mas agora voltando a realizar presencialmente pelo Brasil inteiro. Então, são os, os mesmos tipos de problemas, que nem aquele do georgiano, só que maiores, né? com mais coisas para fazer, com mais frases, mais coisas para traduzir. Uh, e aí, nessa segunda fase, a gente tem a entrega das medalhas. Né? As Olimpíadas de Conhecimento, Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Física, de Química, de Astronomia, de História, de Linguística, de Biologia, de Inteligência Artificial, sei lá. Elas têm medalhas, né, ao final do processo, uh, que nem Olimpíadas de Esporte. De esporte. Né? E aí, a tradição é sempre dar várias medalhas. Normalmente são várias medalhas de ouro, várias de prata, várias né? de então, bronze, para os alunos que estão participando. Né? Bom, depois da segunda fase, a gente chega na Escola de Linguística de Outono, que poderia ser considerada a terceira fase da Olimpíada. E ela é um processo formativo longo, que dura uns três meses em várias semanas virtuais, combinando em uma semana presencial. E ela funciona como seletiva para a Olimpíada Internacional de Linguística. Para ir para a escola de linguística de outono, aí sim, tu tem que ser um estudante do ensino médio ou do nono ano do ensino fundamental. Certo? Então, ali tem uma então, primeira segunda fase, qualquer um pode fazer, aí, para passar da segunda para ela, tem que ser um estudante da categoria regular, que é do nono ano do fundamental, a terceiro ano do ensino médio. E depois, né, na escola de linguística de outono, a gente seleciona oito estudantes para ir para a Olimpíada Internacional de Linguística representar o Brasil. Este ano foi na Ilha de Mã, uh, e foi muito legal. Uh, os, os estudantes foram lá participar do Brasil, e foi um resultado bem bem bonito, assim a gente conseguiu seis menções honrosas, uma, uma medalha de prata e uma medalha de bronze, então foi bem legal. Uh, e ano que vem, vai ter de novo, e assim vem Bom, então esse aqui é um resuminho rápido da OBL, né, Olimpíada Brasileira de Linguística. Na ELO, né que é aquela fase ali, que é essa NELA, que percebo que a gente está aprofundando, né? tem aqui as quatro etapas, aí na ELO, que é a Escola de Linguística de Outono que poderia ser a terceira fase, existem quatro atividades olímpicas que compõem a nota final dos alunos para selecionar eles para a Olimpíada internacional. Então, a nota final deles é composta por essas quatro atividades. E elas têm, são os, quatro, são os quatro, um, quatro atividades possíveis para ser ou individual, ou em grupo, e online ou presencial. Então, a gente tem a Obelepédia, que é sobre o que eu vou falar hoje, que é individual e online. A gente tem o rolezinho linguístico, que é meio que um mini-mestrado, uma mini-pesquisa com vários orientadores que são professores universitários do país inteiro, que é em grupos online. E aí, na semana presencial, a gente tem a prova e os debates. A prova individual e os debates em grupos. Então, tem todos os tipos. <risos> e aí, hoje eu vou falar para vocês sobre a OBLEPED, que é a junção de OBL e o Wikipédia. Que é uma, atividade, é uma a primeira atividade da nael. Bom, na UBLEPED, a gente tem primeiro, né, pela parte da coordenação, uma seleção de línguas e bibliografia. Né? Então, com essa seleção de línguas que a gente dá para os alunos, eles vão produzir artigos enciclopédicos, um por aluno, né, porque é uma atividade individual. Então, a gente dá para eles uma lista de línguas possíveis para eles produzirem seus artigos. A gente já dá uma lista de bibliografia recomendada. né. Eles podem pesquisar outras, mas a gente dá no mínimo uma boa para eles, né, porque às vezes talvez não tenha uma boa bibliografia sobre aquela língua. Uh, a gente dá uma lista de tópicos para definidas, tem que falar sobre ortografia, sobre, sobre, sobre classes gramaticais, tem que falar sobre os pronomes, falar sobre os sons da língua, assim, para o sistema de escrita, assim. Uh, dura mais ou menos duas semanas, né? E a gente tem o um acompanhamento de tutores, né? Esses tutores, né? atualmente, são ex-participantes da Olimpíada, que já fizeram, normalmente, a obelipédia no ano anterior. Então, os desse ano fizeram a obelipédia do ano anterior, e aí estão servindo como tutores neste ano. E a gente produziu 75 artigos entre 2020 e 2021, na edição do ano passado e na edição atual. E aí, para o ano que vem, espera-se que tenham mais artigos e assim vai indo. Uh, a lista de tópicos, só para vocês terem uma ideia do que, que tem, é isso aí que a gente cobra deles, né? a gente cobra em focaixa, a introdução, que é aquele parágrafo inicial, uma sessão de etimologia, de distribuição, que é distribuição geográfica ou distribuição de dialetos, fonologia, que é os sons da língua, ortografia, que é a escrita da língua, Gramática, a fonologia e a ortografia poderia ser considerado como gramática também, mas na Wikipédia a gente percebe que tem esse padrão de utilizar gramática nessa parte, mas tem ali classes gramaticais, substantivo, adjetivo, e temos também a sintaxe, que é a ordem das palavras na frase, e também uma seção de vocabulário. E a gente avalia os alunos desses tópicos, então eles fazem o seu, o seu rascunho né, do, do artigo sobre uma língua, e aí eles escrevem sobre essa língua, fazem um artigo enciclopédico a gente faz uma avaliação. Então, tem tantos pontos para focaixa, tantos pontos para produção, tantos pontos para etimologia e assim por diante. É. Um, e depois a gente seleciona os melhores artigos. A gente faz... Isso aqui é uma coisa interna, tá? A gente dá para eles as estrelas de ouro, prata, bronze e estrela honrosa, <risos> que é uma mistura das estrelas da Wikipédia, né? do artigo bom e do artigo em destaque, né, que é a estrelinha de, de ouro e de prata, com as medalhas de Olimpíadas. Porque as medalhas de Olimpíadas de Conhecimento, Olimpíadas de Matemática, de Física, blá, blá, blá elas são tradicionalmente de ouro, de prata, de bronze e menção honrosa. Normalmente são esses quatro prêmios. Então a gente fez uma fusão aí das estrelinhas do IK com as medalhas das Olimpíadas. <risos> e aí surgiu isso aí. Uh... E aí vou mostrar para vocês agora como que foi essa produção dos artigos em 2021 e 2022, que foi a edição mascate da Olimpíada Brasileira de Linguística. Nossas edições não têm só números, elas têm nomes. Então, não é só a edição 2021, edição 10, sei lá, a gente sempre dá um nome para a edição e é o tema da edição. Então, a edição que finalizou este ano e começou no ano passado foi a edição Mascate. Vou mostrar para vocês ali os melhores artigos desta edição. Bom, em, na edição Mascate, durou de 18 de abril até 1º de maio deste ano, né, duas semanas, foram 13 tutores e 48 alunos e dois professores universitários que foram serviram como conselheiros para gente, auxiliando ali na parte mais técnica da gramática e na adequação com as línguas indígenas. E tivemos 40 artigos publicados na Wikipédia. Perceba que são 48 alunos e 40 artigos. Né? Então, uh, alguns alunos não completaram o processo e alguns alunos não quiseram publicar o seu artigo na Wikipédia. Então, isso, isso é opcional. né Eles pegam o, seu artigo, o artigo, escrevem na página de testes, a gente avalia, dá a nota, e depois eles escolhem se eles querem publicar na Wikipedia ou não. A maioria quer publicar, né? e a gente incentiva muito que eles vão lá e publiquem. Né? Uh, então, vamos dar uma olhadinha. Eu vou compartilhar uma tela, vou abrir aqui a Wikipedia para mostrar para vocês. Esses são os melhores artigos da ela deste ano. Uh, língua Araúete, Movima, Kazaki e Língua crioula de Ano Bom. Lembrando, aquelas estrelas são previsões da OBL, tá no, lá na Wiki não tem, não, não tem nada disso. Uh, então, vou mostrar para vocês como é que ficou mais ou menos. Então, esse aqui é o artigo da língua araueté atual. Opa, atual não, a atual também está tá grande, né? Enfim, antes da Obelepédia. Esse era o artigo da língua araueté, antes da Obelepédia. Beleza? Ele, tá, ele era assim, então, bem pequenininho. E beleza, a edição seguinte. E aí, beleza? Esse aqui foi o que foi publicado com a ali que uma de nossas alunas produziu, e, e a gente atribuiu a estrela honrosa. Para o aluno que fez esse artigo aqui. Então, ficou mais ou menos assim. Percebam as, as sessões, né? Tem ali etimologia, distribuição, fonologia, ortografia, gramática, vocabulário, E foram as sessões que a gente pediu, né? E aqui estão algumas das referências que a gente passou para a pessoa também. Língua movima, que foi estrela de bronze. Esse aqui é bem engraçado, porque o artigo original tinha uma frase. <risos> movima, é uma língua bolívia. Ponto. E depois com a belepe o né ah, o artigo ficou assim esse aqui ficou uh, bem grande tem bastante coisa aqui uh, e, e, bom é isso. esse aqui a gramática também tá extensa tem várias tabelas mas tem as mesmas sessões iniciais né essa essa aluna decidiu fazer um pouquinho diferente aqui no início fez uma sessão de língua e sociedade por exemplo e botou a etimologia e distribuição ali dentro a gente também não não fica deixando muito rígido né o vocabulário aqui. Então ficou mais ou menos assim. Esse artigo da língua movinha. Da língua kazakh, esse aqui era o artigo original antes antes da belepédia né? Era isso aqui e pós a ficou assim. Esse aqui também ficou bem grande, né? Esse aqui conseguiu até colocar uns videozinhos que eu achei bem bonitinho, Ele botou bastante fotos, né, que é uma coisa que os outros dois não tinha, então por isso a gente Gostou de dar também a estrela de, de prata para esse. Tem uma sessão de sistemas de, da, da ortografia aqui muito massa. Uh, e os alunos adoram fazer isso aqui. Eles ficam muito felizes. Se empenham bastante, né? Porque eles já estão na terceira fase da OBL, né? Então, eles já têm uma, uma paixão por línguas uh, muito grande. Então, eles chegam aqui e ficam muito felizes de estar fazendo isso. Né? E depois, muito felizes de, de publicar também. E o Língua Crioulo de bom foi uh, esse aqui, é o artigo original e edição seguinte vamos lá esse aqui foi o que a gente atribuiu como estrela de ouro a gente considerou o melhor artigo produzido no belipédia deste ano então tem várias fotos a escrita tá muito boa várias referências links uh, tá bem bonitinho esse aqui também esse aqui <risos> esse aqui eu me lembro que ele ele mostrou no livro como é que tava e tava em inglês daí ele queria botar a foto daí eu falei tá mas se traduzir se seria melhor daí ele daí foi lá e fez <risos> Então eu achei bem, bem, bem legal isso também, uh, fotos legais, fotografia, né, tem essa sessão, de, ah, essa sessão de história, por exemplo, ó, a gente não... Legal, não ganhou nenhum ponto a mais, né, porque não era uma das sessões que a gente pediu, não tava lá na, na pontuação, mas ele decidiu fazer. Então, a gente pode ver, né, que os alunos, eles, eles fazem a, a mais até do que a gente pede, porque eles se empolgam, estão estudando, querem escrever o artigo, querem deixar bonito. Uh, e ficam felizes de fazer também. Então, seguindo aqui, vamos descendo, várias tabelas, vocabulário, um textinho aqui. E é isso. Então tá, Então esses foram os quatro melhores artigos desse ano, e tem vários outros uh, muito bons, né? Tem vários outros muito bons. Uh, porque a gente a gente teve dificuldade também de escolher né? os quatro que é as estelinhas uh, então a gente <risos> tem vários outros tão bons aqui a gente quer dar estrela para todo mundo caso <risos> bom então basicamente isso para mostrar para vocês né como é que como é que ficou quais foram os resultados né deste ano e, no ano passado a gente teve mais ou menos isso né bom mas o que que a gente aprendeu na organização da Wikipédia né porque eu pelo menos fico bem espantada com isso né porque se eu assim eu vou fazer um negócio desses eu vou demorar um tempão. Aí, esses alunos conseguiram fazer em duas semanas, né? cada um daqueles ativos, por exemplo, duas semanas, né? Todos por exemplo, duas semanas. E eu acho muito impressionante, né? Os alunos de, de Olimpíadas, eles normalmente, a gente percebe que eles têm uma, uma dedicação, uma empolgação, uma motivação e um fascínio muito, muito legais, né? Mas uma coisa que a gente aprendeu bem interessante com essa de utilizar o Wikipédia como um processo avaliativo e formativo da Olimpíada, né? Porque a gente tanto dá nota, né? Um, a gente dá nota porque ela, ela compõe a nota dos que foram para o MP Internacional. Então... E ela também é um processo formativo, porque os alunos aprendem sobre linguística, sobre gramática, sobre escrita, sobre, sobre Wikipédia, né? Sobre conhecimento livre, sobre referências. E é um processo também de contribuir, né? Com a soma de conhecimento, né? Então, a gente não só faz um processo que os alunos aprendem, que a gente consegue avaliar os alunos, mas também esses alunos contribuem com a enciclopédia, né? Então, isso é muito bonito. Então, o que, que a gente aprendeu? A gente aprendeu também que, a gente percebeu, né? Que ao contribuir com o mundo externo, nós aprendemos, né? Então, os alunos, ao fazer um artigo que vai ser, vai ser publicado na Wikipedia, né? Então, assim, ah, eu quero fazer isso para contribuir né, com a sociedade, né? Brasileira, sociedade, sociedade, sociedade lusófona, perdão, sociedade lusófona. Uh, ao fazer isso, eles estão aprendendo bastante. Então, assim, com, com a com a Belipédia, vários deles perceberam, né, a gente na organização percebeu também, que às vezes tu quer aprender uma coisa, em vez de tu, estudar, em vez de tu simplesmente estudar essa coisa, vai lá e começa a escrever um artigo do Wikipedia sobre essa coisa. <risos> em vez de tu simplesmente ler o artigo, vai lá e tenta escrever o artigo, melhorar o artigo. E ao fazer isso, ao tentar contribuir com o artigo, tu vai estudar sobre aquilo, vai aprender, né, e colocar o teu conhecimento para fora vai fazer com que tu aprenda mais. E também, é né, isso que eu estava comentando agora, a Wikipédia é um ótimo ambiente para aprender, então, em vez de fazer um aluno simplesmente fazer um resumo ou resolver uma prova, que tal fazer ele contribuir com um artigo da Wikipédia? Isso é muito legal. Uh... Estou vendo... <risos> vendo umas perguntas engraçadas, mas depois eu vou <risos> deixar que eu vou falar sobre elas. Uh... Então, assim, quais são os elementos básicos que fazem a Obelipédia funcionar? Então, inicialmente, temos a preparação, que é a escolha de línguas de bibliografia. Não pode ser qualquer língua. Por quê? Porque se a língua tem um artigo muito bom na, na Wikipédia anglófona, o aluno pode só traduzir, e aí a gente não está avaliando né, a, sua, a sua capacidade de escrita linguística, né, de pesquisa linguística, está avaliando a capacidade dele de tradução, que é muito legal, mas não era o propósito da OBLPAD. O propósito da OBLPAD era avaliar a escrita linguística, o né, estudo linguístico, coesão e coerência do texto, enfim. Então, a gente escolheu línguas que não tinham artigos uh, muito bons, assim, na, na anglófona e em outras wikis com línguas, línguas majoritárias. Então, eram, na sua grande maioria, línguas indígenas. Uh, né? Na sua grande maioria, línguas indígenas. Uh, vocês podem... Uh, línguas crioulas também, a gente tem bastante, né? Aqueles quatro que tinham ali, né, foi uma boa variedade, na verdade, nesses quatro, porque a gente teve a Arauete, que é uma indígena... Uh, indígena do Brasil, deixa eu até ver aqui, a, tem a língua indígena brasileira, língua movima, língua indígena da Bolívia, cazaque, uma língua, bom, a língua estão e uma língua crioula também, de ano bom falada ali na África. Então, temos aí uma boa variedade também. E a gente tem que dar uma bibliografia para eles, porque é difícil precisar de bibliografia de língua, ainda mais uma boa bibliografia de língua, porque vocês viram que os artigos são bem grandes, a gente exige bastante, né? Então, um artigo só sobre uma fonologia da língua não dá conta. A gente precisa de gramática, a gente precisa de artigos sobre fonologia, artigos sobre ortografia. E normalmente, o que a gente utiliza né, são teses de doutorado que fizeram ali um estudo extensíssimo sobre a língua. E aí tem tudo ali. Então, uma super grande fonte né, que fala sobre várias, vários aspectos da língua. Então, a gente já dá fase essa seleção de bibliografia antes para eles, porque às vezes tem uma língua muito legal, ah, tem uma língua indígena lá no Mato Grosso, muito massa, mas não tem bibliografia sobre ela, nenhum linguista foi lá e escreveu e publicou sobre ela, então, infelizmente, eles não têm como fazer com essa língua. Um, a gente precisa de tutores, né? Os tutores fa fazem a parte ali de presença, né? Eles têm que estar presentes, têm que uh, participar do processo, acompanhar os alunos, né? Uh, o cuidado, né, em cuidar com o que o aluno esteja conseguindo acompanhar, com que ele esteja conseguindo uh, seguir com, vai conseguir entregar no prazo, que ele vai conseguir ele está conseguindo dedicar um tempo para fazer isso, que né, ele tá lembrando de fazer isso, né, porque às vezes os alunos têm várias coisas da escola para fazer, às vezes podem acabar deixando de lado, um tutor presente vai fazer com que ele consiga, né, lembrar de, de dedicar um tempinho para fazer o belipédio, né, durante aquelas duas semanas e também de conhecimento, né, tanto o wikipédico quanto com o linguístico, né, ah, como é que eu boto nota de rodapé, como é que eu faço uma tabela, como é que eu faço não sei o quê, né, então, os tutores estão ali para ajudar nisso também, e na parte linguística também, os tutores estavam sempre revisando os artigos, né, e fazendo comentários. E também, né, os alunos, né, e nós temos ali os alunos, né, eles, eles uh, satisfazem as partes de encantamento, autonomia e relações, a gente tem Uh, na verdade vídeos no nosso canal que falam sobre esses três elementos ali da, da pedagogia olímpica mas basicamente os alunos no encantamento né eles têm um encantamento pelas línguas porque aquilo atrai eles né se eles chegaram até a terceira fase da UBL é porque eles gostam de línguas uh, de línguas estrangeiras gostam de código sentem têm fascínio por isso negócio né? de estudar gosta de aprender então essa motivação interna esse essa motivação deles façam que eles consigam fazer a não, ninguém ali, Nenhum aluno se sentiu forçado a fazer, né? Eles querem fazer, eles estão ali porque eles querem, né? O Olimpíada também é um processo opcional, né? Tu pode fazer o BL se tu quiser, tu não precisa fazer, né? Também que deve ter uns colégios aí que forçam os alunos a fazer. Mas, enfim, a autonomia, né? Os alunos desenvolvendo a sua autonomia durante o processo. Porque eles têm que pesquisar, eles têm que atrasar, atrás, eles têm que escrever, o texto é deles, a autoria é deles. Então, no fim, a gente comenta, né? A responsabilidade do texto, mesmo que o tutor esteja estudando, a responsabilidade final é tua, né? tanto que a gente pede para eles criarem usuários no Wikipédia e publicarem com usuários deles, né, para eles ficarem como os responsáveis finais, né, por aquele texto. E as relações porque eles direto estão trocando entre si, né? Ah, eles vão olhar o artigo do, do, do coleguinho, coleguinha, o coleguinha botou uma foto, pô, vou botar uma foto também. Ah, pede a troca com o colega, né, pede ajuda, conversa como é que foi, não só com os consultores, né, mas com os outros colegas também, comenta no grupo, ah, não sei o que, esqueci de salvar, meu navegador fechou, perdi meu parágrafo, aconteceu isso. <risos> e daí, daí, eles avisam os outros para isso não acontecer, embora a gente avise também. Uh, a gente acredita que com todo esse sistema, né, funciona muito bem. Então, se fosse para fazer um artigo sobre algo que os alunos não têm interesse, qualquer artigo, ah, que... Ah, eles têm que aprender sobre logaritmo. Eu vou usar matemática porque eu sou professor de matemática, então eu posso. Ah, você tem que fazer um artigo sobre logaritmo. Vai dar certo? Talvez dê certo, mas ele talvez, né? Aquele aluno não tenha um encantamento por aquele conteúdo para fazer o artigo. Então, isso faz total diferença, né? Vocês puderam ver ali no artigo da língua crioula de bom né? Como tinha uma sessão enorme sobre a história que a gente não pediu. E aquilo deixa o artigo muito mais bonito, né? O aluno sente muito mais de propriedade daquele, daquele, daquele, daquele texto, né? Então, assim, o que a gente usou para fazer isso funcionar, né? A gente fez rascunhos nas páginas de usuário, basicamente. E era tudo na minha página de usuário. Então, ainda estamos querendo melhorar esse processo. Mas a gente criava as páginas do meu usuário, lá das línguas. Botava o texto original lá. Os alunos iam fazendo lá. Quando terminava, a gente avaliava, né? Porque precisa ser um ambiente separado. Porque, como é avaliativo, a gente não pode fazer com que outras pessoas fiquem ajudando, né? E aí vai sei lá melhorar o artigo daquele aluno, vai ganhar uma nota maior só porque veio um, um editor externo ajudou. Então durante aquelas duas semanas fica fechadinho ali uh, para a gente fazer a avaliação e no final a gente posta lá no e. Os dois faziam comentários e depois a gente, Pô, falei aí depois ficava no e então algumas dificuldades que a gente teve e aí uh, aqui tem umas coisas interessantes Manualmente copiar os artigos para as páginas de usuário. Não sei se... Então, assim, eu, eu chuto que tem várias coisas aqui que deve ter jeitos muito melhores de fazer, mas que a gente acabou não encontrando. Né? Uh, então, a gente uh, demonstra a nossa ignorância em algumas coisas. Manualmente copiar os artigos. Tal, sei lá, talvez seja legal ter um botão para fazer isso automático. Talvez tenha, não, não sei. Uh, o negócio das categorias deu um trabalhinho, porque os alunos, às vezes, colocavam categorias na página do usuário. havia vinha um editor, assim, do além e removia aquelas categorias. Falava, você não pode colocar categorias dos domínios de usuário. E daí sumia as categorias e depois a gente colocava lá. Então, não sei se teria como fazer isso com o site um pódio. Então, alguns faziam comentários, fazer um comentário a sério, fazer aquele achado de chave novo. E tantos temas aí de ter que tirar. Se tava mesmo, por exemplo, com o SFK, alguns já entendiam isso, é fazer a editor visual. A editor visual, né? é isso que então, ali está ah, o quarto, a quarta dificuldade, link, os tutoriais na, no site da Wiki, o ajuda, dois pontos do tutorial, coisa assim, são muito focados no código de fonte, e os alunos preferiam mil vezes usar o, o editor visual, né, e aí, ah, depois quando eu comentei isso lá no WikiCon, né, o Eder comentou dos tutoriais que o Wiki Movimento Brasil fez, e eu achei demais os tutoriais, gostaria de ter visto ele antes, e ano que vem vão estar incluídos lá, então, a gente vai com certeza enviar para os alunos, então, é muito bom esses tutoriais em vídeo. E também tem a gambiarra dos comentários. Não sei, se, não sei se teria uma maneira de fazer isso melhor, mas é simplesmente fazer um texto em vermelho. Né? Não sei, é, uh, o sonho era ter aqueles comentários do Google, tipo Google Docs, assim, que tu poderia resolver, sabe? Tanto que a gente fazia, uh, no ano passado, a gente fez no Google Docs. A primeira, primeira parte, depois o aluno transferia do Google Docs para o Wiki, mas isso era muito mais trabalho só para ganhar os comentários. Aí não vale a pena, melhor fazer os comentários de texto em vermelho mesmo e deu tudo certo foi tudo ótimo isso aí é só não é bem uma dificuldade é mas tipo tá a gente fez uma gambiarra eu acredito que a maior dificuldade mesmo seria a parte do, dos alunos conseguirem editar as coisas que eles querem a partir do editor visual né e ir encontrando bons recursos por aí uh, e o futuro né uma ideias que talvez já tenham como fazer isso como eu comentei né uh, mas, assim, a facilidade né, de criar um projeto educacional vale e formativo. Eu, eu, eu já estou um pouquinho mais habituado né com a Wikipédia, então, para mim, pegar os artigos, copiar na parte do usuário, ver se as categorias estão funcionando, ajudar os alunos, acho que pra, eu estou mais tranquilo em fazer isso. Mas eu sei que tem alguns é, educadores é, que eu conheço que nunca mexeram com a Wikipédia, né? Então, chegando lá, né talvez a gente fique meio, meio perdido de como fazer isso. né Então... Uh, até descobri que existe esse grupo, né, uh, Wikimedia in Education, né, por causa da palestra, fui lá forçar as coisas e descobri que existia, então talvez eles tenham recursos para isso também, uh, e eu acredito que é uma integração da Wikipédia com, com as instituições educativas, com as Olimpíadas, com a UBL, com escolas, universidades, seria muito, muito frutífero, né? E unir isso com o um aluno, a conteúdos que os alunos se interessem em fazer, né? Com, com pessoas que estejam uh, uh, interessadas em acompanhar esses alunos e cuidar desses alunos, ajudar com conhecimentos tutores, com que tenha uma boa seleção de o que escrever como fontes, né? Para ajudar os alunos. Uh, integrando isso com a Wikipedia e depois a gente publicando isso. Nossa, que coisa linda, né? Porque a gente faz aquelas três coisas que eu comentei, né? De uma forma muito, muito show, como diria... Uh, os gaúchos comeu muito tri, né? Que é a formação, a avaliação e a contribuição. Né? Então a gente avalia os alunos, dá uma nota, eles se formam, eles aprendem muito, a organização aprende também, os tutores aprendem também e a gente contribui aí com a soma de conhecimento uh, da humanidade. Bom, uh, e como o BL está este ano? Né? Porque a OBL é porque o BL pede? Desse ano já aconteceu? Vai acontecer ano que vem? mas nós já temos a edição deste ano, ela já abriu e ela tem um sobrenome, ou o nome é Kipu, então a edição 2022, 2023 se chama Kipu, que é baseado no nome de nó, é, e essa essa edição aí valoriza as relações andinas aí com o Brasil e várias outras coisas, meu tempo está acabando, então vou falar só isso mesmo, a edição Kipu, muito bonitinho, e ela retoma aí, na verdade, também o nome da primeira edição da OBL, olha aí a curiosidade, a primeira edição da OBL se chamava Kipu, que é nó em Tupi, então a gente tá, temos aí o segundo nó da OBL. E ela está acontecendo a primeira fase nesta semana, olha só que legal. Então a primeira fase está acontecendo aí de 26 de setembro a 3 de outubro, né? Uh, categoria aberta, qualquer um pode participar, então vai lá, se inscreve na OBL, faz a primeira fase, é muito divertido, e quem for estudante de ensino médio e ensino fundamental, pode participar nas categorias regular e mirim. Uh, categoria aberta, qualquer um pode participar, então vão lá, o beling.org. Se inscrevam. Se vocês gostaram do problema Georgiano, que eu mostrei lá no início, dos países da América do Sul, tem muitos outros muito legais. Tem problema com meme, tem problema com Pokémon, tem problema com música, tem problema com vídeo, tem problema com língua indígena, tem problema com... muitas coisas. Muitas coisas muito legais. Uh, então é isso, gente. Uh, muito obrigado por terem me escutado até aqui. E uh, se quiserem entrar em contato com a Olimpíada, é só utilizar o e-mail organiza.robobling.org e vamos lá se inscrever. Isso. É Isso. Resolvi as perguntas agora, né? Obrigada, Arthur. Foi ótima a apresentação. Muito, muito obrigada. É. Mais uma vez, obrigada é por apresentado o nosso convite. Aliás, estou muito feliz de ver algumas pessoas que eu vi lá na Wikicom aqui. Que legal ver você aí, não? É. A gente está cheio de comentário aqui, vamos lá. Tem. É... <risos> O Felipe Lima começa. Será que não seria interessante avaliar os aportuguesamentos que a comunidade da Wikipédia produz? Em alguns casos, eles são bem controversos. Claro, precisaria de uma boa mediação, mas parece ser uma coisa interessante. Acho que produziria boas risadas também. O que você acha? <risos> bem, como a Tila comentou depois: Wiki treta à vista, né? <risos> Uh, bom, na verdade, esse ano a gente não teve muitos problemas, mas ano passado a gente teve alguns problemas com isso, né? De escrever os nomes das línguas com uma ortografia uh, que seja mais próxima da ortografia da língua, né? Usando W, Y e vários diacríticos. E aí os artigos eram eram modificados, né? Para uma ortografia mais aportuguesada, E os alunos então um, ali começando, né? Daí eles lá e revertiam, voltavam para o que estava antes. Daí ficava, começava uma guerra de reversões lá. E aí os alunos iam lá chorar no grupo. Ah, pessoal, eles estão mudando o nome aqui do artigo, não sei o quê. Era Kimbundu e agora é Kimbundô. Por que isso? Aí... <risos> uh, mas, enfim. É complicado, é complicado. Você realmente merece, uh, merece uma discussão muito bem feita, assim. Porque, ao mesmo tempo né, que a Wikipédia, a língua da, da Wikipédia Lusalfa é o português, né? Então as coisas têm que estar em português, né? mas ao mesmo tempo, né, uh, vários povos indígenas reivindicam uma certa ortografia, um certo nome. Então, eu acredito, né, que o a principal o principal problema é utilizar nomes que são pejorativos para certos povos, né. Hoje, por exemplo, uh, os artigos das línguas sami, está escrito lapão, e lapão é um termo muito pejorativo para eles. Eles eles indicam, nós não queremos cham ser chamados de lapões, queremos ser chamados de samis. Então, um termo pejorativo... Tem uma outra língua também, eu acho que, não me lembro agora, mas tem outras outras povos indígenas que isso acontece também. né E, bom, esse essas portuguesamentos e traduções, às vezes, acabam acontecendo de forma errada também. Né? Às vezes, a pessoa pode acabar aportuguesando, mas não tem nenhuma certa base para isso. Eu lembro que eu vi um artigo de, de uma vogal, que era era uma, um artigo de fonética, e aí, por algum motivo, né? Quem acabou pegando aquele artigo e traduzindo em português, né? Fez uma tradução de, uma, de um tipo de vogal. Só que essa tradução, ninguém usa. No, no, os nos linguistas que escrevem em português, ninguém usa aquelas palavras para aquela tradução. Usam outras. Né, ou escrevem de uma outra forma diferente. Então, às vezes, isso também pode criar conflitos na da forma com que os acadêmicos escrevem certos, certas, certos fenômenos, por exemplo. Mas é complicado, né? A gente... A gente, pessoalmente, né a gente acredita que o melhor seria utilizar uma ortografia que, com que todo mundo fique feliz, assim mas isso não é muito possível. Então, eu acredito que acho que vale a pena fazer fazer um debate dessa forma. né E a gente pode ver, por exemplo, né no nosso nome, né que a gente não escreveu com QU, ou com O no final, né, ou com I, sei lá. A gente prefere utilizar esse tipo de ortografia, a gente acredita que é mais adequado mas sim são muitas o uh, wiki tretas né eu acho que daria para fazer uma uma palestra inteira sobre isso Deixa eu ver, o Paulo comentou toda a Ucrânia que tem os topônimos na e na língua do colono russo com casamentos tirados do russo exatamente é uma o maior problema em si né não é nem trocar o por O ou uma coisa assim é quando isso começa né a fazer utilizar nomes pejorativos a utilizar nomes que aquelas pessoas que são representadas por aquelas palavras não gostam de ser representadas por aquelas palavras. né? Ou, por exemplo, né, uma coisa que aconteceu na, na língua em Engatu recentemente, que aconteceu uma discussão lá sobre o uso de uma ortografia de certos acadêmicos, ou uso de uma ortografia que uns ah, povos indígenas declararam que queriam, queriam ser a ortografia utilizada. O problema é que, normalmente, essa ortografia que a gente gostaria de utilizar às vezes não tem referências. né? Então. É difícil. Sim, aí o problema vai mais embaixo. É, exato. Bom, a Sandra faz outra pergunta. Como que é realizada a divulgação e engajamento dos participantes e se tem algum dado é, relacionado a essa retenção dos alunos? Há uma possível retenção desses alunos? Hum, deixa eu ver. Realização a divulgação e engajamento dos participantes a gente divulga a Olimpíada na maior quantidade de maneiras que a gente pode, que nem aqui, aproveitei para divulgar o BL também. <risos> não sei se é essa a pergunta, acho que, acho que sim, mas pode me corrigir, se não, se não for. Então a gente tenta divulgar a Olimpíada na maior quantidade de maneiras possível enviando e-mails para a Secretaria de Educação, vídeos no YouTube, redes sociais e assim por diante. né e, e sim, a gente tem os dados dos participantes, na verdade tu pode entrar lá no site e ir lá nas edições anteriores, lá tem a quantidade de participantes de cada edição. Tá? Na edição anterior, teve tantos participantes na primeira fase, tantos na segunda fase, e assim por diante. E sobre a retenção dos alunos? Eu não entendi essa retenção, é pelo eu, número. Eu já não no meu entendimento, isso? talvez é na Wiki, Sandra. Ah, é, pode ser. É, na Wiki a gente não teve ainda uma, re, uma retenção muito, muito grande, né? Não, eu pelo menos, eu, eu também não fico acompanhando muito, né? Todos os usuários deles, né? Mas eu vejo que tem, são poucos, assim, os que continuam fazendo coisas nos seus artigos, assim. São poucos. É. Uh, então, a gente realmente queria ver como é que a gente poderia fazer para melhorar isso, né? A gente aceita ideias. <risos> Aliás, né? Uh, nós, a Olimpíada Brasileira de Linguística né, é um grupo de voluntários, né? Então, assim, se alguém aí tiver interesse em contribuir com a gente, para tornar o Bellepédia uma coisa melhor, estamos aceitando de braços abertos. Então, se vocês quiserem, mandem um e-mail lá, uh, falem que gostariam de contribuir. A expertise de vocês, com certeza, vai ser muito útil para a gente. Também, se quiserem contribuir em outras áreas também. Então, a gente tá, a gente é sempre em construção. A gente, a gente se modifica bastante, assim, a gente... Gosta de estar sempre aprendendo mais, a gente tá sempre fazendo mais coisas, né? A categoria Mirim, por exemplo, a gente fundou no passado, a Belepédia também fundou no passado. A gente está sempre melhorando bastante. Então, a gente aceita toda a ajuda aí que a gente puder ter. Eu tenho uma pergunta, Arthur. É Sim. sobre as dificuldades que foram aparecendo, né? É, que você disse que surgiu a necessidade de procurar esses tutoriais, né? Para poder ajudar o pessoal. É, uhum. se você vê uma algumas dificuldades que são comuns e se você percebe também alguma dificuldade geracional assim se há uma diferença entre essas diferentes idades que participam e é acho que acho que é isso se boa, tem alguma coisa pergunta. relacionada à geração olha um... tem tem tem um pouco sim eu acredito na escola de linguística de outono, né, que é quando a, a, o BLEPED acontece, né, são apenas alunos que no ano anterior estavam no nono do fundamental até o terceiro do médio, então todos têm uma, uma idade parecida, né. Em dificuldades que podem ser mais geracionais, assim, pela, na minha visão, é a de que não tem salvamento automático. Então, a maioria das ferramentas mais mais comuns e famosas aí dos, dos jovens, né, elas têm salvamento automático, né, então, não, normalmente, não precisa se preocupar muito com isso, né os aplicativos mais mais modernos e, e recentes, então isso de perder o que tu salvou, o que tu escreveu porque tu não salvou, é algo que uh, percebo que alguns não, não não percebem, né, que isso precisa ser feito acho que uma outra também é de uh, eu acredito, mas na verdade acho, acho que é só essa assim que eu estou pensando, né as outras dificuldades eu acredito que são não são assim especificamente geracionais mesmo, por exemplo de citar várias fontes com da mesma, citar a mesma obra várias vezes no texto, né? Tu pode fazer a mesma referência várias vezes, né? Mas aí, se tu quiser mudar a página, tu vai ter que fazer uma referência diferente. Se tu quiser fazer a mesma obra, aí fica duplicado, né? Pelo que eu entendi, né? E aí tu tem que usar aquele SFN. Talvez tenha outras ferramentas, mas o SFN é uma delas. E no editor visual ele não é muito prático de se utilizar. porque tem que ir lá inserir para definição, digitar SFN, né? Um, Enquanto que talvez, né, citar uma mesma obra várias vezes, poderia ter um botão no, quando vai adicionar uma referência, né? Adicionar uma referência que ele reutilizar, né? O reutilizar, ele copia a referência, né? Como, é, como se fosse a mesma. Mas poderia ter um reutilizar em outra página. Sei lá, e aí move ela para a bibliografia. Não sei, ideias aqui, né? Estou pensando alto aqui. <risos> um, então, essa, as dificuldades mais comuns foram essas das referências, a de salvar, né? E outras coisas de detalhezinhos, assim, tipo, ah, como é que eu faço a nota de rodapé, como é que eu faço para citação e coisas assim. Também teve um pouco de dificuldade, né, entender a parte da, da... Mas essa foi bem pequenininha, assim, porque eles pegaram rápido, assim, de que todo trecho tem que estar tá referenciado, né. Então, alguns deles tiveram dificuldade nisso, né, de às vezes não colocar referência, ou colocar de um jeito meio esquisito, mas a grande maioria entendeu muito bem, na verdade. Então, eu fiquei bem feliz com isso. Bacana. Alguém tem mais alguma pergunta para o Arthur? Alguém quer trazer essa discussão, talvez, também aqui, para a gente puder abrir o microfone, a discussão do chat. Deixa eu ver aqui. Uh... Felipe Tivede para falar do encantamento de novo. Uh... Diva falou, essa é a pergunta do milhão, como opera as pessoas para que elas continuem de cantar é, Exatamente. Ele perguntou, recuperar essa do encantamento. De novo no encantamento. Uh, Ande meio a gente tocar a ideia, está. Encantamento. Uh, bom, o um encantamento né? a gente considera como uma das partes aí da pedagogia olímpica, que é a pedagogia por trás das Olimpíadas. E se vocês quiserem uh, ver mais sobre isso, né? a gente tem um canal no YouTube, e lá a gente tem um link para umas palestras que a gente fez no evento do Cefet mg em que uh, o nosso diretor, o Bruno Lastorino ele falou bastante sobre isso, e aí lá ele vai, vai ter uma palestra maior sobre isso, falando sobre encantamento, autonomia, as relações mas o, o encantamento né ele é basicamente aquilo de que é o que a gente tenta capturar muito com os problemas né, de linguística que é quando tu olha alguma coisa e tu sente vontade de aprender aquela coisa né e a gente percebe que quando tu acaba sendo forçado a estudar muitas coisas que tu não gosta tu acaba perdendo esse encantamento nessa né? o teu, o cultivo do encantamento acaba sendo perdido mas a gente sempre tenta né os alunos que chegaram até ali eles são alunos que gostam muito né, de, de línguas diferentes, então eles sentem encantamento por isso. Então, se a gente envia alguma coisa para eles em uma língua diferente, né, se, se a gente envia para eles um problema que nem aquele do georgiano, eles vão pensar: nossa, que legal isso aqui, eu quero tentar descobrir quais são esses dois países aí que estão em georgiano que eu não sei. Né? E esse encantamento ele também é baseado em tu ter confiança de que tu tem a capacidade para resolver aquilo, né? porque se você olha uma coisa que é parece de início né ser muito difícil ou muito chato você não vai conseguir sentir encantamento por aquilo né? então alunos que às vezes têm uma, uma autoconfiança né muito baixa talvez por terem sido recebido notas baixas na escola por motivos às vezes que não faziam sentido ou alunos né os alunos que às vezes ficam em recuperação ou os alunos que até rodam de ano né eles sofrem ali na sua, na sua autoestima, na sua confiança, um golpe muito forte. Isso é difícil de recuperar. E isso é necessário para o encantamento. Porque eu ver aquele problema de Georgiano e pensar, caramba, que legal, eu tenho que ter confiança em mim, né, e ter conhecimento de que, tudo bem que é uma língua que eu nunca vi na minha vida. Está né? tudo bem, eu vou eu tenho capacidade para tentar lidar com isso. Tudo bem eu lidar com o desconhecido. Né? Então, esse encantamento pelo desconhecido, né? E, e essa investigação pelos desconhecido É algo que a gente tenta cultivar muito Na Olimpíada Brasileira de Linguística E outros Olimpíadas fazem isso também né? é, E esse encantamento é fundamental Para a gente ir atrás das coisas né? os, os, os, Pelo menos, né, eu conheci vários editores Lá na, na Wikicol né? E todos eles são pessoas muito incríveis né? Que têm uma paixão por aquilo Que eles estão fazendo né? Eles normalmente gostam muito de escrever Sobre aquilo que eles querem escrever Ou vão escrever sobre algo que eles querem estudar né? a gente fazer algo só porque alguém está nos mandando, né? isso não é muito, não cultiva muito nosso encantamento. Curiosidade é motor humano, Tila comentou. Muito bom, é exatamente isso. Né? A Tila pediu para mandar um link, deixa eu ver o que eu acho rapidinho. Se não salva, o bicho perde. Se salva, o admin pega. Bloqueado por salvamentos sucessivos. <risos> uh, Sandra perguntou se teria uma lista de usuários para a gente verificar isso. Tem uma lista dos artigos. Aí vocês podem só ver a edição que tem um número gigante de, de caracteres sendo, sendo adicionados. <risos> Talvez, se alguém quiser mapear, também dá para fazer. Uh... Ah, a gente está, estamos abertos aí, gente. Se que falar, A gente. Ah, eu queria juntar esses artigos, num, na, botar numa página lá da Wikipedia, sei lá, botar num Wikiversidade, eu não sei, não conheço muito direito todos os projetos. Nem Wikipedia eu conheço direito, na verdade. Sou muito novato, hein? Manda, manda e-mail, gente. Tô, tô, eu, eu tenho muito encantamento <risos> pela, pela Wikipedia, então. Só chamar a gente. Escreve, por organiza, exatamente. Pode escrever para e-mail ali. Um... Achei aqui. Ó. Isso aqui é uma playlist de palestras que a gente fez num evento do MG. Tem palestras muito legais, e aí, se vocês quiserem aprender como compor um problema também, para a primeira fase, para a segunda fase, resolver um problema. A primeira palestra, né, de abertura, o Bruno fala sobre, mais sobre encantamento. Acho que a chave é buscar... Entendeu o encantamento para fazer as pessoas ficarem editando a Wiki depois, né? É, exato, exato. É. Vamos fazer um grande projeto de pesquisa conjunta para a uhum. gente chegar a essa resposta, todo mundo. É. Exatamente. É. O encantamento, a autonomia e as relações também, né? Relações, de é. pessoas, né? Que eu, pelo menos, conheci vários, vários editores lá, então isso também me animou a fazer mais, pude trocar, é. conversar. E autonomia, né? Desenvolvendo, né? A nossa capacidade de, de ir atrás, né? De ir atrás do que a gente precisa descobrir. De ir atrás do que a gente precisa aprender para escrever o artigo. Acho que isso é muito bonito. Sim, é bom também, né? Ver as pessoas por trás da telinha. A telinha é boa, agiliza, facilita, <risos> proporciona muita coisa, mas às vezes dá uma vontade do calorzinho humano, né? Sim, sim. Ah, eu não comentei também a... Quem está ali na foto é a Mileca, que é a nossa mascote uhum. oficial. Uh, todo ano a gente tem um mascote, mascote novo, que ele é, ele, é, ele, é, ele é pego lá na Olimpíada Internacional. Então o time da Olimpíada Internacional compra o mascote novo. E aí a gente tem um mascote a mais. Essa aí é a primeira da BR, então ela é a principal. Ela tem até um Instagram, Mileca Sapeca, para pesquisar. Ah, não acredito. Que <risos> É, o Célio colocou uma pergunta aqui é, para a gente. Houve casos de pessoas no projeto registrando... Desculpa, gente, a Catarina resolveu querer conversar agora. <risos> Houve casos de pessoas no projeto registrando arquivos de áudio de línguas indígenas ou línguas crioulas. Há algum esforço em compilar esses registros que eventualmente estejam entrando em domínio público, tal como os feitos pelo Andrade? Uma uma pergunta. Bom, na homilipédia, né, a gente não, os alunos não fazem nenhum tipo de, de registro de línguas ou de estudo daquelas línguas uh, como fonte primária, né. Então, os alunos, eles estão fazendo um trabalho bem enciclopédico mesmo, né, de pegar fontes primárias e secundárias que já existem e aí escrever o um artigo enciclopédico baseado nelas. Então, a gente não teve ali nenhuma, nenhuma parte, né, de talvez ir atrás dessas línguas indígenas ou fazer algum registro de áudio ou registro de frases para aquelas línguas. Então isso não não não entrou aí no escopo da da albeledp e talvez não entre também, né, por ser duas semanas, né, já, já ocupar bastante tempo e tal. Já tá bem completinho, mas acho que é algo bem interessante de se fazer, né? Eu lembro que um dos dos alunos, né, eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção quando, no ano passado, fez um artigo sobre a língua canoê, que tinha cinco falantes apenas, e eu lembro dele entrar em contato com o autor da gramática que ele estava estudando, e aí ele trocou uma ideia com o autor lá, para ajudar a melhorar o artigo e tal, o autor ficou feliz com o artigo, foi, foi bem legal. Nossa, que legal! Sim. Muito bacana. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma pontuação? Arthur, quer falar mais alguma coisa? Uh, queria comentar, não, não, queria agradecer só, dizer que estou muito feliz aí, a uh, gente está participando aqui com vocês, agradeço muito o convite, uh, se quiserem falar com a gente, só mandar e-mail, recomendo aí para os... Quem ficou encantado com os problemas de linguística, que nem é do Georgiano, se inscrever na Olimpíada, dá para fazer a prova até 3 de outubro, hein? Ah, a merda até 3 de outubro, depois fica fechadinho. A gente que agradece a sua participação, foi ótima a sua apresentação. Acho que hoje gostei aqui do, da minha inauguração, acho que, que foi coroada com duas <risos> apresentações muito boas. Que bom. Me senti muito honrada. Muito obrigada mesmo. Eu vou deixar aqui mais um agradecimento à Ruth, que precisou sair. E um agradecimento a você, Arthur. Muito obrigada por, pela participação. É, lembrar a todos que a gente emite certificado de participação, então é só mandar o é, um e-mail para eventos.com.br e a gente se vê na próxima é, oficina, a 19ª. Eu errei no comecinho, mas hoje é a nossa 18 oitava. Todo material eu passei para vocês, os links vocês podem recuperar. Esse material também vai estar lá na nossa página, lá na, no nosso portal de, das oficinas de Wikimedia Educação. E muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora, que fizeram perguntas, que participaram, que ficaram só ouvindo também. Muito então, obrigada, espero vocês na próxima.